Biguaçu é um polo cultural muito rico. O documentário Nossa Raízes e Nossa Luta mostrou isso ao documentar as bases com que nossa cidade e história foram construídas. Uma das formas de valorizar a nossa tradição é impulsionar o turismo gastronômico. Esta bela fonte de economia limpa e sustentável, este excelente gerador de riqueza local. É por isso que propomos o Festival Gastronômico de Biguaçu, Um evento que reunirá lazer, cultura e turismo em nossa cidade. Você gostou? Saiba que é possível realizar essa ideia. Faça acontecer. Para esquecer o pior. Sem ferir você.